Seguinte. Não precisa descer, subir não, é só isso aqui, ó. É só esse movimento aqui curtinho, bombear bastante sangue nessa perna. Vamos 3 2 1, vai. 1 2 3 4 5 6 7 Conta alto. 9 calma, calma, olha só, olha só. Abre, estufa o peito. Desce, tentando ficar o mais reto possível, sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce, entendeu? Estica o braço. Isso, sobe, fica em pé. Desce agora, devagar. Sobe e desce. Isso, curtinho. Isso aí. Isso aí. No calcanhar, faz força no calcanhar. O calcanhar é que tem que botar. 6, 7, 8, 9, 1, 2. Galera, conversa depois. Vamos embora. 1, um, dois. Vambora, meu camarada. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, vai. Sete, oito, nove. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, desce, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, para não, bombear, sangue, sangue, sangue nessa perna, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, 7, 8, 9, 1, que isso? 3, 4, 5, vamos embora, para, para, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, vai, vai, 5, 6, vamos embora, 8, 9, 100, isso aí, sentiram? Agora vai fazer o seguinte, ó, vai sentar, todo mundo vai sentar, vai pegar o peso e vai fazer a abdução lateral, sentado, sentou, ficou com a perna flexionada, abriu a mão aqui do lado, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, para trabalhar esse ombro, vamos lá, Três. bora, Três. Dobra a perna. Todo mundo dobrando a perna. Vamos lá. Depois faz a selfie. Senão eu vou pegar mais pesado. Vai Não. Sentado. É, mas é para isso mesmo. Para começar a ter equilíbrio, ter força e também trabalhar menos amplitude. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado. 8, 9, 10. Onze, doze, treze, quatorze. Desce mais. Cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tranquilo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, Dois, três, embora minha amiga cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, faz sem peso, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um. 2, estica esse braço, tira o peso, estica o braço, 5, 6, 7, 8, 9, sem peso, 1, 2, 3, 4, estica esse braço, 6, 7, 8, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aí. Todo mundo vai ficar só na posição de prancha com um braço só. Abriu a perna, tirou a mão, botou do lado e segura. 30 segundos nessa posição. Vamos lá. Vamos lá. Faz com as duas. Vamos lá! Bora! Três. Prepara, abre a perna, ó, presta atenção. Ficou, abriu a perna. Detalhe, o braço não pode estar tá à frente, nem muito menos atrás. Tem que estar tá na linha do ombro, com a perna aberta, estica o máximo que puder o braço e fica nessa posição. Vamos lá. Três, dois, um, vai. Um, dois.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 atrás, é na linha do ombro. Renata, na linha do ombro, por isso está dando o, o equilíbrio errado também, na linha do ombro, tá? Linha do ombro, vamos lá! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 6,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 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Isso aí, finalizou. Meus Agora parabéns. nós vamos trabalhar a parte interna da coxa. Como? Vai fazer a vela, que é aquela vela que vocês já fazem, que é isso daqui. Abrir o braço, abrir e fechar, abrir, fechar, abrir e fechar, tá ok? Vamos lá! 3, 2, 1, vai! 1! Um. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Deita a cabeça, deita a cabeça. Um, dois, três. Conta alto. Estica só uma perna e deixa a outra encolhida. Estica assim. Aqui. Isso. Deita a cabeça. Isso. Para dar uma alongada. Fica pelo menos uns 30 segundos assim e muda a perna. Aí tá alongando a musculatura. Tenta puxar mais. Não. A trabalha abdômen, mas é interno de coxa. Deita a cabeça e abre o braço. Vambora, embora. Levanta. Vambora, tenta. Bora aberto. Mas põe. Põe a mão embaixo. Põe a mão embaixo. Vai. 3, 4, 5. Vai, tá perfeito. Isso aí. Levanta essa perna, estica a perna. Isso. Vambora? 3, 4, 5. E aí, minha amiga? 7, 9. Bora embora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso aí. Tem que sentir aí mesmo. Vambora. Vambora, vambora. Não para não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, vai, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bora, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, vai, vai, vai, vai, vou ficar até aqui, 7, bora, vai, isso aí, descansa um pouquinho, deitado, vai ser elevação pélvica, hein, todo mundo fazendo elevação pélvica, vamos lá, quem não sabe, olha aqui, elevação pélvica é o seguinte, deitou, colocou, com a mãozinha, encostou a cabeça, sobe e desce, sobe e desce, vamos lá, 100 vezes, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um, dois, três, quatro, cinco, seis, desce e sobe. Oito, Um, isso aí. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um.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 isso aí, descansa, bebe uma água para. Valeu, minha amiga. Vamos lá. 3 2 1, vai. 1 2, contando rápido. É rápido, hein? 8, 9 10 11. mais, mais rápido, puto. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vamos embora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, olha para frente.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 1, um, 2, tem gente fazendo 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Vamos embora, meu amigo 6, 7, 8, 9 1, 2, 3 Força, Renato! 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 200. Descansa para fazer a outra perna. Isso aí. É isso aí. É isso aí. É claro, que você tava segurando no lado oposto. Isso aí. Tá capengando? Que que tá acontecendo? Tá assim? É isso aí, vamos trabalhar, vai ficar todo mundo perna definida. Não tá sentindo a perna, que tá tranquila aí, agachado. Ó, para de enrolar. Tá até descabelada hoje, hein? Que que é isso? Vamos lá Prepara 200 pro lado oposto Ó, é bombeando, gente Não precisa elevar Presta atenção Não precisa trazer aqui em cima É só isso aqui, ó É rápido o movimento É rápido o movimento Vai 3 2 1 Vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estica a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, vamos embora meu amigo, vai, vai. 5, 6, estica essa perna, estica essa perna, até grande, vai. Ih, vai. Se jogou, se jogou, vamos embora. 4, 5, 6, 7, vamos embora. 1, 2, vai. 3, 4, 5. Vai, minha amiga, não existe. Não. Vambora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5. Sem conversa.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 Isso, pode ser. Isso aí. Pega aberto. Isso. Vamos lá. Três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro. Cinco. Isso vai! Oito, nove! Não estica tudo, não. Vai devagar! Isso! Doze! Isso aí! Fez a pegada mais difícil! Isso aí! Isso aí, minha amiga. Podia começar com o alter para depois fazer com isso aí, se não aguentasse. Vamos embora. Conta, conta. Não para não. Vai lá. Oito. Estica esse braço. Isso. Conta. Três. Quatro. Cinco. Desce mais. Isso. Sobe. Isso. Vai lá, Renata. Devagar. Não sobe tudo, não. Isso. Sobe bem devagar. Isso aí, ó. olha para o teu lado que está deixando a barra desestabilizar. Vamos embora. Vamos embora, não. Ó. Desce, desce, sobe. Desce, e sobe. Só isso aqui. Vai lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos Continua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oitenta. embora. Um, sem peso. Dois, três, quatro, cinco. Não para, não. Seis, sete, oito, nove, Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, força, oito, nove, cem, isso aí bota o peso no chão, relaxa os braços o próximo exercício, presta atenção vai ficar com os pés paralelos, à largura do quadril vai projetar o peito à frente, dessa forma o braço está aqui, vai fazer só a elevação frontal para trabalhar toda essa parte das costas então pegou o peso ou a barra e vai fazer esse movimento aqui exemplo, pegou aqui a barra, aberto parou, subiu, Um, dois. 3, só esse movimento, vamos lá, prepara, só 50, hein? só 50, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, conta, conta, minha amiga, olha para mim, projeta o peito primeiro para frente, agora desce olhando para frente, agora estica, isso aí, sentiu aqui? Tá sentindo? Isso, estica mais o braço em cima. Vai lá em cima. Lá em cima. Isso. Isso. Tô tranquilo. Faz o para mim. Vê uma menina que foi no banheiro aí, se ela tá uma de. Uma pretinha de, de bermuda. Vê, aí, tá? Um, dois, três, quatro, Isso, bora! Bora, curva! bora um, estufa o peito, isso, desce mais, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, isso aí, deita, vai deitar e vai fazer o seguinte, vamos trabalhar agora tríceps, aquele exercício para os braços, que é feito da seguinte forma, vai deitar, Vai elevar e vai dobrar o braço assim, ok? Vamos lá. Pode. Pegou, esticou o braço, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Vamos embora. Três. Cabeça pode encostar, encosta, pode, pode ser. Três, dois, um, vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Conta. Três. Mais atrás. Mais atrás. Isso. Deixa eu tocar no chão. Vem com o braço aqui atrás. Espera aí. Sobe agora. Desce. Toca no chão. Sobe. Isso aí. Isso. Renata, não faz não, não faz não, Renata. Não, é... Esqueci, falei errado. Não faz não, porque senão vai doer teu ombro, não é? Ah é? Então tranquilo. Quatro. Vambora. 5. 6. Conta alto. Não. O cotovelo fica parado. Desce agora. Sobe. Só isso. Isso aí. embora. Para de falar. Sete. Oito. Nove. Bora um dois três quatro cinco seis mais sete desce mais nove embora sem peso um dois três quatro para para aqui sobe se só deixando o cotovelo parado só estica o braço isso volta volta agora Volta, vambora. Isso aí. Vambora. Bora, bora. Fala não. Vai. 8, Oito. Nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Noventa. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Isso aí parou. Descansa bem. Ó, sem agachamento, só pra aquecer, hein? Prepara. Vamos lá. 3, Dois Um Vai Um Contando Dois Conta Isso Conta alto Isso Isso Vambora Isso Isso Vai Doze Não precisa jogar pra frente não Só desce e sobe Não Sobe Só isso Vinte um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bora. Dois, três, tá fácil. Cinco, bora minha amiga. Isso. Oito, nove, um, dois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, bora, 3, 4, 5, vai, 6, dobra essa perna, bora meu amigo, bora, 60, dobra a perna, Eu não joga o corpo pra frente, só dobra a perna, isso, isso, não estica tudo não, volta, volta, Volta, volta, isso. Bora, bora mim. Um, dois, contar. quatro, cinco, seis, Bora. Vambora. Um, Não para, não para. É o protocolo. Vambora, galera. Bora! Um, dois! Isso, desce mais! Isso! 6, 7! Isso aí! Aqueceu! Vai segurar agora a barra, vai colocar atrás da cabeça, abrir a perna e vai fazer o bom dia. Só esse movimento aqui, tá ok? Vamos lá! Segura a barra, prepara! Atrás! Atrás da nuca! Isso, coloca. Isso aí. Vai abrir a perna largura do quadril. Abriu a perna largura do quadril. Vou ficar até aqui assim de lado para vocês verem, ó. Desceu sempre projetando o peito à frente. Tem que sentir a parte de trás da coxa estirar. Vamos lá. 100, vai. Esticada, Esticada. vai. 100, vamos embora. Um. Vai. Dois. Bora. Três. Quatro. 5. Bora! 6. 7, mais rápido. 8. 9. Isso. 10. Não, você fica parado. Só dobra. Conta aí. Conta alto. Conta alto. Só vai dobrar, ó. Mantém aqui. Só vai fazer isso aqui, ó. Só dobrar, ó. Só dobrar. Vambora. Isso, isso aí. Isso aí. Vambora. 21. 22, está aí. 23, 24, 25, 26. fica a perna, fica a perna. Isso. 29, 30. Vamos embora. 31, estufa o peito. Isso. 3, isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vambora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, cinquenta. Continua! Ajeita! Não, não. Pra lá, joga pra lá. Isso aí, agora tá certo. Isso. Seis, sete. Mais rápido. Oito. Nove. Seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, embora. Um, dois, três, embora. Cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois três, mais rápido gente, não é a contagem, é o movimento, sete, oito, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 100. Segura a barra na frente. Tira das costas. Põe na frente. Segura. É isso aí. Você perdeu? Perdeu na segunda. Agora, ó, panturrilha. 100. Só subir e descer. Ó, só esse movimento aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.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 4, 5, não deixa bater o pé no chão não, sobe ó, sobe e desce, sobe e desce, sem dar esse solavanco, é só tranquilo, ó. isso, isso aí, isso aí, isso aí, não deixa o joelho ir pra frente não, joga o corpo mais pra trás, sobe, isso, bora, bora minha amiga, vai, não conversa não, vai lá, vai, vambora, Vai, sete, Vambora. Um, dois, quatro, Continua, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 2, Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Isso aí, vai deitar no chão, fica em pé primeiro vocês para ver. Vai fazer o seguinte... As pernas no ângulo de 90. Vai colocar a mãozinha aqui na lateral da cabeça. Só vai fazer esse movimento. Descer a perna, trazer, tocar no cotovelo. Desceu, trouxe no cotovelo. Desceu, trouxe no cotovelo. Tá ok? Cabeça parada, fora do chão. Fora do chão. Isso aí. Deitou. Vamos lá. Todo mundo deita. Prepara. Vambora, não, ó, mãozinha aqui, isso, cotovelo à frente, apontando à frente e vai tracionar, isso aí, só isso, só vai tracionar, não, é a perna que desce e sobe, você fica parado, desce, desce essa perna, toca no chão, isso, volta, isso aí, é isso aí, vamos lá, 3, 2, 1, vai, Um, vambora, 2, 3, vai, 4 5 conta? Não, você fica parada com o tronco. Não, põe a mão aqui. Isso. Isso. Desce a perna. Desce a perna, dobrada assim. Toca aqui no chão, agora vai. Traciona. Isso. Isso aí. Isso. Isso, Renato. Isso aí. Isso aí, meu parceiro. 20, Vambora. Isso aí, minha amiga. Tá certinho. Isso aí tira a mão da cabeça, é na lateral, aqui, aqui, isso vambora, vai minha amiga, parou, vai lá, força, vambora é, assim mesmo. Isso, isso. Põe a mão aqui, o joelho tem que chegar. Não, você fica parado aí. só a perna. Desce, posta no chão, volta com ela. E isso, para trabalhar a parte inferior do abdômen. Vambora. Vambora, não para não, gente. Vambora. Três, quatro, cinco. Vai, minha amiga. Seis, Seis. sete, oito, nove. Vambora. Um, 2, 3, 4, 5, 6, desce mais, isso, desce, toca no chão e volta, isso, toca no chão e volta, vambora, 1, um, 2, para não, vambora, vambora, não, não para não, eu viro e você para, vambora, vambora, não, sobe sim, vambora, tá subindo, vambora, ó, tô olhando vocês pelo espelho, hein, vambora, vambora, 4, 5, vamos embora, não fala não! 7, 8, 9, vamos embora! 1, 2, 3, bora! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, descansa, bebe uma água!